Contevel chamam caspiadas ao doce que é vendido para angariação de fundos para a festa da freguesia. À frente de tudo isto estão os quarentões. É uma festa que é feita por, to por todas aquelas pessoas que fazem 40 anos nesse ano. Os quarentões são pessoas que ou nasceram na freguesia ou vieram para Camura. A festa normalmente começa antes do ano em que se em que fazemos, porque somos apresentados, os quarentões fazem a festa, a maior parte deles, no último dia de festa desse ano, quando a festa termina em setembro desse ano, em outubro normalmente arranca o ano seguinte. Começamos quase todos os meses fazemos eventos para andar e a fundos. Este ano faz 60 anos, feita pelos quarentões faz este ano 60 anos, embora acho que a festa já se fazia. Já, já, uh, antes há um dos quarentões. Na minha altura não se chamava com as piadas. Nunca ouvi falar, depois mais tarde já ouvi. Mas no princípio não. A minha mãe cozia pão e depois tirava um bocado da massa do pão, já leveda, punha numa tuchelinha, numa lindade, mas era pouco não era mundo E punha-se açúcar, punha-se canela, punha-se azeite, punhava-se uma folha de couve e punha-se em cima da folha de couve e punha-se para o forno. Isto ah, era uma coisa é um que, que, que a gente sítio. fazia antigamente, cara, a gente cantear. não ouvia bolos, não ouvia essas coisas, para ter uma coisinha para comer, a gente fazia aquilo do de pouco. Depois começaram a gostar e começaram a comer os eventos de e as pessoas gostaram e começaram a fazer. Depois, agora, agora também é uma precisamente uma coisa tudo, é certo, o dia alto, altura, assim, o dia coisa. E, assim. é, aquilo, comia-se logo assim que saía do forno, já não ficávamos que nada, ah, era, era boa com as pedras dos A gente fazia arreitragas. Estão morninhas, aquilo começa-se a comer e primeiro Não, porque não, aquilo não, porque não. Aquilo comia-se logo na altura, era de semana a semana e era quando? Era de semana a semana. Desvelhei é porque também de... se não faziam muitas. Muito uma caspeada. É um bocadinho a cada uma que eles aparecem tudo isto. É, é, é. Consoante for o tamanho da folha, fica a caspeada. Quanto maior pois. for. Porque é assim: se a folha for maior, fica um bocadinho mais palmada. Fica maior e mais palmada. Se a folha for mais pequena, fica mais pequena, hum, mas mais um bocadinho mais, mais alta. Eu gosto mais, mais fininhas. É melhor. Eu gosto de mal Não, eu gosto é bem cozido <risos> Estás a ver? Eu gosto, gosto de estar a rua, não, não tenho dedo já muito para isso, mas eu gosto de roer aquelas coisinhas. Eu, eu gosto de estar mais a, a Pronto, oh, temos, Por isso temos que fazer umas fornadas de uma coisa, outras de outra. Pois, tem que ser, Aqui exatamente. Que é para toda a gente está. Pois, exatamente. Pois é.